Olá, sou uma enfermeira virtual e estou aqui para apresentar o iBaby, um game para auxiliar na formação e educação permanente de enfermeiros e profissionais de saúde sobre avaliação clínica e cuidado ao bebê pré-termo. O pré-termo é o bebê que nasce antes de completar 37 semanas de idade gestacional e a prematuridade foi apontada no relatório da Organização Mundial de Saúde de 2012 como a segunda maior causa de morte no mundo, entre crianças com menos de 5 anos, atrás somente da pneumonia. O Brasil e os Estados Unidos estão entre os 10 países com maior taxa de prematuridade. A publicação encoraja a adoção de medidas como a garantia de medicamentos necessários, equipamentos e profissionais de saúde bem treinados para promover a sobrevivência dos prematuros. Assim, pensando num treinamento mais adequado, inovador e participativo de estudantes e profissionais de saúde para a melhoria da assistência a este segmento populacional de alto risco de morbimortalidade mortalidade infantil, e em todas as vantagens de um game para o ensino, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo desenvolveu o presente projeto, que congrega a participação da pesquisadora responsável, pesquisadores colaboradores da proposta, alunos de doutorado e de mestrado e bolsistas de iniciação científica. A primeira etapa deste game foi desenvolvida como um produto de pós-doutoramento de docente da EERP USP, na Unidade de Investigação em Ciência da Saúde e Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e foi financiado por Bolsa e Auxílio Pesquisa FAPESP. E por 12 meses, a interação entre as duas unidades e seus pesquisadores e técnicos de informática e multimídia trabalharam intensamente na construção do game. Há um longo caminho a ser trilhado para uma interação mais efetiva entre docentes e funcionários, porém, este trabalho conjunto de construção coletiva foi um ótimo exemplo de que a parceria e o trabalho mais integrado apresenta excelentes resultados. Apesar de promissor, no país... Ainda é incipiente o desenvolvimento de games educacionais disponibilizados em dispositivos móveis, portanto, contribuímos com um game sobre avaliação clínica e cuidados voltados à circulação e oxigenação do prematuro. O desenvolvimento do eBaby foi organizado em roteiro do jogo, conceituação artística, game design, jogabilidade e definições da interface, inserindo em cada um destes os componentes do design emocional o e -baby apresenta ambiente simulado de uma incubadora em que o usuário realiza a avaliação clínica da respiração e circulação e os cuidados ao bebê prematuro virtual o usuário conhece o histórico do bebê escolhe os instrumentos para avaliação clínica avalia e checa se sua avaliação está adequada e apresenta fases Cada uma delas com diferentes comprometimentos respiratórios e circulatórios, de menor e maior complexidade. Há um link em que o usuário tem a opção de compartilhar em rede social seu desempenho no jogo. O eBay está disponível no ambiente virtual de aprendizagem Moodle e no site do grupo de pesquisa GPECA, com acesso livre e gratuito. O Serious Game apresenta potencial para auxiliar no ensino-aprendizagem mais flexível, atrativo e interativo, com simulações que permitem a máxima aproximação à realidade encontrada na unidade não-natal, possibilitando um treinamento mais adequado da avaliação clínica e cuidado a um segmento populacional de risco, o prematuro. Considerando, portanto, as vantagens do e enquanto ferramenta educacional, este projeto visa ampliar o escopo do jogo, incluindo nova necessidade de saúde, a integridade da pele. O tema é de grande importância para ensinar os cuidados com a pele do prematuro, tanto em determinadas patologias, quanto no uso constante de dispositivos hospitalares que podem ocasionar ferimentos, oportunizando infecções. Este projeto não somente ampliará a proposta do jogo, como também se propõe a avaliar a aprendizagem dos estudantes ao se comparar dois grupos em um experimento. Um grupo com acesso ao jogo e outra ferramenta educacional e outro grupo atuando como controle. O estudo considerará os estilos de aprendizagem e preferência dos estudantes por tecnologia como auxiliar do processo de ensino-aprendizagem e será operacionalizado por meio de um curso extracurricular em três universidades públicas brasileiras.